Olá, sejam bem-vindos à primeira semana de tecnologia robótica Paula Souza. Eu sou o professor Marcos Carnevale e iremos falar hoje sobre o futuro da IoT com MicroPython. Bom, antes de falar de MicroPython, vamos falar um pouquinho da linguagem Python. Né? A linguagem Python é a preferida pelos cientistas de dados, porque possui aí vários sistemas operacionais, interfaces aí já prontas para trabalhar com a mineração de dados, com a obtenção de dados. Python é uma linguagem considerada simples, mais fácil de se usar, de aprender. Ela tem uma velocidade muito boa para banco de dados, e, portanto, cientistas de dados preferem Python. ok? Bom, vocês têm aqui um link para ver um artigo sobre o assunto. Temos aqui também as vantagens e desvantagens de usar Python com a internet das coisas. Mas vejam, é Python. Bom, vocês vão ver aqui, ó, tem um, aqui um link também, para vocês darem uma pesquisada. Vocês vão ver que Python ele possui aí vários é, aplicativos, existem softwares preparados para se aplicar Python à internet das coisas. A placa, o nosso sistema microprocessado, podemos dizer, computação embarcada com Rapps Parry, é, trabalha com Python, nós temos muitas aplicações com Python, a comunidade Python já é grande e conhecida há um bom tempo, então Python é interessante para trabalhar com a Internet das Coisas, também os sensores, a forma de obter dados de sensoriamento é muito mais rápido do que em outras linguagens. Porém, Python tem a desvantagem de ser uma linguagem interpretada, e isso daí causa um certo atraso, é, se torna um tanto lento. Aí que entra o Michael Python. O Michael Python ele é um desenvolvimento, tem aqui uma organização, tá? daqui a pouco nós vamos ver um pouco da história de Michael Python, e... Com o Michael Python, é, conseguimos uma maior velocidade, porém, só usamos em Python 3, tá ok? versão anterior não funciona, porque é uma versão muito enxuta, trabalha apenas com 256K de espaço de código e 16K de memória RAM. Ele foi implementado aqui com o chamado CPython. O Python tem uma tratativa muito semelhante ao C, e no caso aqui, ele implementou, através de linguagem C, uma possibilidade de se trabalhar com Python numa velocidade maior, otimizando a memória do microcontrolador. É, há um tempo atrás, era um absurdo falar como é que você vai usar Python em microcontroladores, uma linguagem interpretada em microcontroladores. Mas agora se tornou rápido, graças a essa implementação chamada MicroPython. Bom, MicroPython, já temos vários sites aí pela internet, a comunidade Python está começando a abraçar o MicroPython. Nós temos aqui um blog aqui do Miguel, tá? ele é um desenvolvedor aí da Ir Irlanda, e ele já fez várias conexões aí de internet das coisas. Eu tenho alguns vídeos aqui sobre internet das coisas, elaborei um curso com 22, 22 a 24 aulas, e hoje estamos com 28 aulas, porque eu continuei no YouTube. Eu tenho alunos aí do, no YouTube, vamos dizer assim, alunos YouTubers. né? E estamos trabalhando conforme o pedido deles. Bom, vamos lá, mais um pouco sobre o Python. Nós temos aqui também essa, esse site aqui, Michael Python IoT Hackathon. Temos bastante coisa aqui também. Aqui tem um exemplo usando um sensor de luminosidade com ESP32 E aí usando um banco de dados aqui usando o um MQTT Tá ligado aí a nossa rede Wi-Fi tá? Também fizemos uma implementação com o Firebase né? é, do Google Temos um vídeo aí também Depois eu vou mostrar para vocês o meu canal né? no YouTube vocês vão ter materiais, não vou apresentar assim nada muito prático aqui, apenas apresentar o MicroPython nos seus conceitos, tá? E vamos dar uma olhada, eu vou abrir aqui a nossa interface aqui. Estou abrindo aqui a nossa interface, né? Para vocês darem uma olhada, eu tenho um teste aqui de implementação de uma IHM, uma interface gráfica, mas vamos pegar aqui um arquivo para piscar o LED para vocês verem como ele é rápido, vamos pegar um LED, aqui o LED Pi, então nós temos aqui o arquivo eu vou pegar aqui o nosso ESP32, tá? que estamos usando o MicroPython, vou colocar aqui, vamos ligar a entrada USB ele já foi reconhecido, tá ok? Nós vamos, deixa eu colocar aqui em editar, vou limpar o shell aqui. Vou clicar no stop, tá? Veja que já está pronto o nosso interpretador, o nosso shell. Eu tenho um arquivo aqui, um firmware, tá ok? E aqui está o meu código. Diferentemente do Arduino, que é compilado, nós não iremos compilar, já vamos interpretar direto aqui no nosso ESP32. Veja só que rápido, eu vou clicar aqui em Run, e ele já vai carregar e já vai começar a rodar. Ó, vejam só como é rápido, ele está piscando o LED. Veja a velocidade disso aqui, isso aqui não era possível em microcontrolador, um em termos de linguagem Python. Ok? E eu estou rodando direto do PC. O desenvolvedor do MicroPython, ele é um físico teórico. Ele desenvolveu o MicroPython para algumas finalidades que ele não diz em suas palestras. Pelo menos eu não ouvi ele falar. Mas ele disse que era criar uma forma de fazer com que se compilasse ou se colocasse um código para rodar no microcontrolador de uma maneira muito mais rápida porque ele fazia vários experimentos é, para comprovar algumas coisas teóricas e ele precisava fazer isso rápido e interessante fazer passo a passo. Então, Python, por ser uma linguagem mais simples e ser interpretada, interpretar linha por linha, ele consegue trabalhar no desenvolvimento é, por etapas. E isso chamou a atenção dele e ele acabou desenvolvendo. Ele também fez ciências da computação, é engenheiro de computação. Ok? Ele é um físico com pós-doc, doutor, o rapaz é espetacular, é um, um australiano, muito bacana. Então, pessoal, vejam só, eu estou rodando a partir do meu PC, do meu notebook. Agora, se eu quiser fazer rodar lá, na memória, porque se eu parar aqui... Se eu desligar o, o, a nossa interpretação aqui, o nosso shell, aí, nós não teremos mais o LED piscando. Então, para gravar na memória, nós pegamos aqui arquivo, vamos salvar como? Como o Python. Opa, eu tenho que desligar a aplicação primeiro. Pronto, deu um stop. Agora nós podemos salvar. É proteção. MicroPython device e vamos salvar como arquivo principal, main.py, aí vamos dar um ok e já tá gravado, vejam só, já está gravado, aí para ele funcionar aqui, eu vou clicar no enable e ele vai rodar, ó, nós podemos ver um shell funcionando e ele está rodando aqui, tá, olha lá, já tá piscando, certo, muito rápido. Para uma linguagem Python e mesmo para uma linguagem compilada. Vocês pegaram o Arduino, eu trabalhei muito com o Arduino, ainda mexo com o Arduino, tá? me divirto aí, é lento. Isso aqui é muito rápido. Tá? Okay? Então, para a internet das coisas, MicroPython agora é uma nova opção. E vocês vão falar assim, pô, mas não tem bibliotecas como o, o Arduino tem. Claro, não tem. O Arduino já faz vários anos. A comunidade de linguagem C, C++, é, conseguiram montar muitas bibliotecas. Mas a comunidade Python também não é nova, não é tão nova assim. E é uma comunidade muito conhecida e o pessoal está começando a abraçar o MicroPython. Eu vejo, nós estamos usando aqui ó, a interface gráfica Tony ID. Tá? A ID é Tony, né? Ela é a mais simples de todas, tem mais outras interfaces gráficas e tem algo mais profissional, como o Jupyter Notebook, ok? Bom, vamos lá, então vamos continuar. Bom, vamos lá, vamos continuar. Bom, quem foi que desenvolveu o MicroPython? Foi esse jovem aqui, ó. Esse jovem aqui tem pós-doc, é doutor em física teórica e também ele é um engenheiro de computação, ele escreveu de uma maneira muito rápida um código, né? Esse, o Michael Python. O, nosso, é, o nome dele é Damon P. George. Né? Ele tem uma empresa chamada George Robotics. Veja só, ele é aficionado também por robótica. Então, aqui tem um link do YouTube, tá? depois eu deixo para vocês, que ele está mostrando a alteração que ele fez no código, a alteração que ele fez na memória, como roda o Michael Python em relação a Python. Então, ele coloca aqui que se fosse só, só Python, é, ele teria aqui uma frequência de 50 kHz para fazer o, o, o LED piscar. Né? Com aí, é, também a leitura de dados, né? se ele pegar um, uma entrada é, analógica, ele vai ler 1,5 megabytes por segundo, também é muito lento com a implementação que ele fez em MicroPython, isso aqui aumentou muito mais. Na linguagem Python usada no microcontrolador, pode ser 100 vezes mais lento do que se fosse com uma linguagem compilada como a C. Mas com a implementação dele, se tornou rápido, está assim, vamos dizer, junto praticamente com a linguagem C. Somente em um uso muito científico, muito assim, específico, o Python começa a perder. Mas para uso de internet das coisas, uso geral, doméstico e até industrial, onde você não precisa de uma velocidade elevadíssima, é, MicroPython vai atender perfeitamente. O campo para MicroPython é grande. Isso aqui é muito novo. É, ele implementou tudo isso em 2013, quando ele estava fazendo um trabalho, um projeto na área de física teórica, em 2016, que ele começou a implementar e construir realmente, e comercializar a placa dele, a Pyboard, ok? Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui tem a arquitetura, aqui tem a implementação aqui do Michael Python, para otimizar a velocidade de memórias, tá? eu não vou me aprofundar nisso aqui. Tem um link aqui que ele faz a conferência e explica aqui, é claro, em inglês. Ele é australiano, o idioma é inglês. Vamos ver como é que está a linguagem Python hoje, né? Olha, a linguagem Python está em primeiro lugar hoje. É aplicado em sistemas, olha aqui, está aparecendo um sistema embarcado, envolvendo IoT, é, uso em computadores, em redes, né? E em segundo lugar vem Java, em terceiro C, é óbvio que conforme a aplicação isso aqui se altera, mas esses cinco primeiros aqui, Python, Java, C, C++, a linguagem R, e até JavaScript, né? Estão aí concorrendo aí por pouco o primeiro lugar, são linguagens muito utilizadas. Mas Python não tinha aplicação sistema embarcado, esse símbolo aqui de embarcado é por causa do MicroPython. Vamos lá. Então, o, o que que o desenvolvimento do Damon George, o que que ele fez? Ele otimizou, é, ele conseguiu com Python nativo, né, melhorar, né, com o, o MicroPython, porque o Python nativo aí roda um programa 100 vezes mais lento do que em C, tá, mas ele conseguiu aí, Fazer melhorias aí com as funções de runtime, usou um o método C também, da própria linguagem C para implementar a pré-locação das memórias, ok? Então ele desenvolveu isso aí por uma necessidade dele, veja só que interessante. Literatura. Temos literatura sobre Michael Python? Temos diversas literaturas. Esse aqui é um, um dos livros, né, já está ficando meio ultrapassado, esse aqui é de 2017, mas é um livro bom, Michael Python para a internet das coisas. Veja, nós temos literatura, temos muita literatura já. Basta agora implementarmos. Existe muita biblioteca a ser desenvolvida, existe muita aplicação a ser realizada com o que já existe de bibliotecas, tá? É algo novo e vai crescer muito, tá? E aí nós temos o questionamento sempre. Por que, por, por que eu usaria a MicroPython, né? Porque eu não uso C, né? Porque eu costumo fazer, né? Então, por que é, a linguagem interpretada é tão lenta, né? Mas MicroPython é rápido. Vocês viram, né? Ó, o LED aqui, ó. Vocês viram aqui a programação que nós fizemos aqui, né? Do laptop interpretando e também gravando na memória e internamente ele sendo interpretado, tá? Então, agora podemos desenvolver rápido em microcontroladores. Em microprocessadores, como o Hapsbury, o Python já está sendo muito bem utilizado. Bom, nós temos aqui, então... Eh, isso é usado em empresas, companhias? Bom, como eu já falei, o próprio desenvolvedor criou uma empresa, mas existem empresas como a Travis Travert Consultoria, né? uma empresa lá na Austrália, e aqui temos uma palestra de MicroPython usado em aplicações industriais. Tá? Já temos algumas aplicações industriais. Isso vai crescer muito mais, podem crer. A companhia aqui de George Robotics, né, Do Damon George, é tá, o desenvolvedor do Michael Python. Tá, ele utiliza aí nos desenvolvimentos robóticos dele. Dá para usar em robótica. Vocês vão ver na, nas aulas aí que eu montei é, aplicações aí das mais diversas usando sensores. Começamos do básico e vamos até a Internet das Coisas. E agora eu estou desenvolvendo com a é, IHM Nexons. Podemos tem uma IHM de top screen, né? clicamos lá um botão, mandamos a mensagem para o ESP32 outro microcontrolador, e de lá mandamos por uma rede Wi-Fi e podemos ligar alguma coisa distante, uma máquina, um motor, acionar um robô. Né? Outra companhia, Aquapower, tá? desenvolvimento aí inovações em potências da onda do mar, o pessoal aplica isso daqui para monitorar aí é, o movimento das ondas, a intensidade das ondas, existem projetos como, projetos como energia solar e eólica, existem também projetos de aproveitamento da onda do mar para gerar energia elétrica, tá ok? Bom, aqui também tem a participação do Jorge Robotics, né? olha só a empresa dele crescendo, né? Vamos lá. Tem outra companhia aqui, ó. Traffic eh, Date Systems Innovate Technologies. Né? Então nós temos aí a manufatura aí de controle de tráfego, né? Interessante, ó. Foi desenvolvido também com o MicroPython. É um sistema que monitora o tipo de veículo e monitora também aí o peso, eh, a carga, como é que está se movimentando no veículo. Aqui tem um descritivo, né? nós temos as portas USB, comunicação ProfNet, redes, né? é uma rede industrial, WLAN, tá? então a internet das coisas está embutida aqui, tá? olha só a aplicação disso aí, com o MicroPython. E aí nós temos uma outra palestra aqui, né? programando todas as coisas, como desenvolver ah, equipamentos dispositivos IoT usando o MicroPython. Então aqui também tem uma, uma palestra. Nessa palestra a moça aqui foi infeliz, não funcionou aí o Wi-Fi, aconteceu algum problema. Geralmente em palestras ao vivo, é, querer montar e apresentar algo funcionando, é, corre é, problemas. Né? Por isso que eu não estou fazendo isso aqui. Eu vou mostrar depois um vídeo para vocês do que nós já fizemos. Esse aqui é simples, eu já cansei de fazer, é muito fácil. Então nós fizemos aí para vocês perceberem a velocidade com que trabalha o Michael Python, tá? Então vamos lá, nós temos aqui o ranking anterior, aquela, essa, esse aqui é um dado de 2016, nós temos dado de 2019, veja que em 2016 Python estava em terceiro lugar do ranking hoje, e não tinha aqui, estava faltando aqui, ó, o sistema embarcado, né? Vocês viram lá no slide anterior que agora a Python tem. Por quê? Porque é MicroPython. Python puro vai rodar 100 vezes mais lento que a linguagem C. Tá? Vejam só que bacana. Então, outra palestra aqui, né? MicroPython, Internet das Coisas. Tá? Isso aqui foi feito em Amsterdã. Só para vocês verem que a discussão está grande, a ideia está se propagando rapidamente, nós estamos em torno de três a quatro anos atrás dos makers, né, que trabalham com o Michael Python. Se fizermos um esforço, tivermos grupos interessados, nós podemos chegar junto deles daqui uns, a daqui um ano, eu acho que é possível, com, com bastante dedicação. Isso é legal. Eu vou fazer de tudo para implementando. Eu estou fazendo essa live aqui gravada porque, neste momento, eu estou trabalhando em outro emprego, tá? Então, no Brasil, a gente é difícil trabalhar com pesquisa ou tem amparo para desenvolver algo. Então, é nas horas vagas que eu estou desenvolvendo algo com o Michael Python. É, gosto de buscar né, novidades. E, no momento, o Michael Python é algo muito interessante, muito novo, e vai ser amplamente utilizado na internet das coisas, porque o ESP32, ele tem Wi-Fi embarcado, ele foi planejado, desenvolvido para trabalhar com a internet das coisas. Se nós conseguirmos trabalhar com o MicroPython em ESP32, nós teremos um futuro muito legal com essa ferramenta, a IoT, o futuro com o MicroPython. Tá? Bom, vamos lá. Nós temos então aqui também um outro parceiro aqui no YouTube. Né? o Tech to Tinker, ele está desenvolvendo também bastante vídeo-aulas, está né? propagando e utilizando essa ideia mais simples, a Tony ID. Vamos dar uma olhada lá no canal do YouTube. Bom, pessoal, esse aqui é o meu canal do YouTube. Eu tenho alguns testes aqui né, com IHM in é, Tenho algumas aulas com outros alunos, sistemas embarcados. Vamos dar uma olhada, então, aqui nos nossos vídeos. Aqui, deixa eu abrir um vídeo aqui, onde eu posso abrir sem ter penalidade do YouTube. Aqui no meu canal do YouTube, nós temos a aula 21 aqui, colocando sinais de temperatura e umidade de um sensor DHT11, o né? um sensor de temperatura e umidade, na nuvem do TintSpeak, usando o ESP32, MicroPython e MQTT. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo vocês vão ver só que bacana então ó. bom vamos cortar aqui o som né então nós fizemos aqui uma aplicação numa nuvem de IoT nós ligamos aqui ó o nosso sensor de umidade usamos aqui um display de OLED tá né? Não é um display de cristal líquido, né? É de LED orgânico, tá? E vamos lá. Nós fizemos monitoramento dessa temperatura. Aqui o código. Tá tudo aqui na aula 21, tá? Aí a conexão com a internet. Né? Aqui já está lendo os sensores. E fizemos a conexão aqui no nosso no, na nuvem de IoT Teamspeak. Tá? Então, através do TeamSpeak nós fizemos o monitoramento aí da nossa temperatura e da umidade. Deixa eu ver aqui se tem a tela aí. Vamos deixar aqui, ó. Vejam só, estamos monitorando a temperatura, monitorando a umidade do ar e ainda incrementamos aqui um indicador um mostrador analógico, tá? Veja que bacana. O TeamSpeak utiliza a ferramenta do MATLAB, então ele utiliza toda a parte gráfica, né? utilizando um algoritmo de um software de matemática chamado MATLAB. Tá? Vamos dar uma olhada numa outra aplicação em internet das coisas. Nesta aula aqui 26, nós estamos usando o Firebase e o App Inventor. Tá? para fazer a nossa interface gráfica, né? Então, veja só que interessante. Vamos pegar aqui, vamos rodar. Vamos cortar aqui o som, né? Então, aí nós usamos aí o Firebase, usamos o App Inventor, tá? Nós fizemos os botões, aplicação no celular, através do App Inventor. E configuramos aí o Firebase, Tá? Mostro aí como pegar a chave de API, como colocar no código do MicroPython. Tá? Vamos dar uma olhada na, na outra para ver funcionando. Então, aqui nessa outra aula aqui, né, da número 27, fizemos a configuração aqui, eu mostro como é que nós fizemos, colocar os botões, né, no, usando o App Inventor, né, como fazer o código, né, em blocos, criamos então desenvolvimento para gerar aí os botões no nosso, no Android, né, e como a minha câmera estava ruim, não conseguia pegar esse código, eu usei um recurso aqui que a gente pode pegar e rodar ele online. online. É o... esse aplicativo aqui, tá? peguei esse código e rodei né, a partir da internet. Eu não gravei o código no meu aparelho, né? ele tem um aplicativo, eu baixo um aplicativo, que ele roda, ele pega aqui o código rodando da nuvem. Depois que eu desconecto, some os botões, some toda a aplicação. Se eu quiser baixar, eu preciso usar o QR Code, né? Minha câmera estava com problema, eu acabei usando esse outro recurso, tá? Internet das coisas, pessoal. Vamos, eu vou mostrar agora isso daí funcionando na, na aula 28, né? Deixa eu parar aqui. Então, aqui nessa aula aqui, nós fizemos aí a montagem, né? Colocamos só um LED, vamos, vamos apertar botões e acender e apagar o LED. Se eu acendo e apago um LED, eu posso comandar qualquer outra coisa, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, a, os códigos, né? Temos aqui, então, a placa Vou rodar o código, vou apertar aqui liga e desliga, né? E vamos ver funcionando isso daí através do Firebase, né? E no Firebase nós podemos ver também é, o comando sendo feito, né? Que nós temos o sinal sendo enviado para o banco de dados e o banco de dados mandando para o smartphone, né? Para o nosso Android aí, né? vamos dar uma olhada aqui, o funcionamento aqui, ó. Nós temos ele aqui no, no real-time database, ó lá. A gente pressiona, vai mudar o estado, tá? Nós vamos rodar o programa. Vejam que, ó, LED OFF, ele vai ler, né? O código aqui, mando escrever no shell, se ele tá ON ou OFF, tá? A hora que eu pressionar o botão para ON, Vai mudar no banco de dados e vai, vai mudar aqui também né? no nosso é, aparelho. né? Então lá, nós temos aqui então a nossa placa. Olha lá, o LED acendeu, LED on, tá? E também mudou lá no banco de dados. Nós vamos mostrar aí já o banco de dados. O Firebase, olha lá, LED 1 pressionamos de novo o aplicativo no Android para zero para desligar pagou zero Ó, acendeu né? pressionei para acender um tá? e vai mudando vai vamos controlando aqui através do Firebase e é isso aí pessoal né vamos voltar lá Vamos voltar aqui para os nossos slides, né? Então, estamos fazendo parcerias e amizades. Eu encontrei um parceiro que trabalha também aí com o Tony ID, tá? Se vocês quiserem trabalhar, tem alguma coisa aí minha, 28 vídeos. A parte de IoT, eu tenho aqueles dois é, exemplos. Vamos fazer mais exemplos ainda. Estou adquirindo também um SP32. Aliás, já chegou o SP32CAM. É uma câmera, né? nós temos aplicações de reconhecimento facial, né? pretendo também trabalhar com reconhecimento facial, e conectado à internet, à internet das coisas. Aliás, a internet das coisas não é a novidade do momento, tá? isso daí já é algo natural. Só que no Brasil nós não temos 5G, então não está ainda amplamente sendo utilizada. Mas mundo afora está em uma velocidade muito rápida. A sensação de inovação do momento é a internet tátil, mas para isso precisa de 5G para cima. Não podemos ter latências grandes. Latência é atraso né, da informação. Eu clicar um botão né, no smartphone, pressionar lá, tocar na tela né, e mandar uma informação e demorar muitos milissegundos para que ocorra o que eu desejei do outro lado do mundo. Né? Então vamos lá. Temos aqui uma outra referência né, de Internet das Coisas, esse site, é, io.adafruit.com, .adaf, né, eles desenvolveram algo similar ao MicroPython, MicroPython é um desenvolvimento open source, então eles pegaram parte do MicroPython e desenvolveram aqui o CircuitPython, é um outro desenvolvimento também baseado em MicroPython, veja, não é muito diferente e roda do mesmo jeito. Vou apresentar aqui para vocês o site da micropython.org. Nós temos aqui muita documentação sobre MicroPython. Nós temos guias de referências rápidos. Isso ajuda muito para quem está desenvolvendo. Nós temos aqui vários tipos de, de placas. Né? Nós temos a Pyboard, desenvolvida lá pelo George, está tá aqui. É, foi um projeto que ele desenvolveu, ele pediu doação de dinheiro através de um de um site e ele conseguiu desenvolver então a placa dele tá lá na, na Austrália e a partir daí encontrou-se aplicações no ESP8266 e atualmente muito utilizado no ESP32 também temos outras aplicações aqui em Unix e o, e o Windows né, em geral então, vocês vão ver aqui que, vamos lá, uns, eu estou trabalhando com esp 32 Então, eu clico aqui e eu tenho um guia de referência rápido do sp 32 Eu estou trabalhando com o ASP-ROM32, essa placa mesmo, de 30 pinos, tá? Eu estou usando a versão de 30 pinos. E, aí, nós temos aqui as bibliotecas, né? Import machine nós temos aqui o um módulo de, de redes, nós temos aqui as, os delays, né? temos os timers, né? os temporizadores, configuração de pinos, como que é feita a configuração, PWM, né? como implementar o código em, em PWM, as instruções, a biblioteca, temos aí o conversor analógico, é, para digital, ok, está tudo aqui ó, temos aqui os barramento SPI, nós temos barramento I2C, aquele display que vocês viram no, nos meus vídeos é um display OLED com barramento I2C, muito legal, nós usamos pouca fiação, isso é muito bom, porque quando nós estamos trabalhando com protoboard e ligações também em geral. Quanto mais fios, pior é, né? Então, aqui com o I2C, trabalhamos aí com quatro fios, né? Temos aqui, então, também o uh, Real Time Clock, RMT, e assim por diante. Temos muita informação. Ah, a maior parte no ESP32 das portas configuráveis, como saída ou entrada, é, são configuradas como... É, entradas capacitivas, né, por toque capacitivo. Então, eu tenho até num dos vídeos lá e existe outros vídeos já pessoal demonstrando o SP32. Quem quem fala muito sobre SP32 fala dessas entradas sensíveis, né, ao toques, entradas capacitivas. Né? Então, basta um pequeno toque num fio conectado àquela entrada para funcionar como um tipo de um interruptor e uma chave, tá? Então vocês têm aqui muita informação. Para poder mexer com o Michael Python, nós precisamos também trabalhar. Deixa eu voltar lá. Nós precisamos trabalhar com uns firmwares né? para poder incrementar o, o software é, de maneira mais rápida. Então nós temos aqui os downloads. Né? Então download aqui para para STM32 também, nós temos aqui placas da específica, o ESP32, então tem aqui o ESP8266, o ESP32 genérico, outra placa aqui desenvolvida a TIN Pico. Né? no nosso caso aqui é o ESP32 genérico, eu utilizei aqui uma versão de firmware a mais estável, tá? das versões que estão aqui. Lá no vídeo eu mostro a versão que foi escolhida, mas você pode utilizar aí a que você desejar e vão surgir novas, né? Vão surgir atualizações. Tá ok, pessoal? Vamos retornar então aos nossos slides. Bom, pessoal, então eu já mostrei meu site, né? Professor Marcos Carnevale, aqui o YouTube, né? Meu canal do YouTube, tá? Fiquem à vontade aí para conhecerem e. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, apresentar sobre MicroPython. IoT, Internet das Coisas, o futuro do IoT com MicroPython. Então, nós temos então, um caminho muito bacana, é algo que está iniciando e a ser explorado. Isso que é fascinante, por isso que eu gosto. Eu estou procurando, estou desenvolvendo à medida que o pessoal me procura também, e é muito bacana. Bom, pessoal, Espero que tenham gostado e até uma próxima live. Até mais!